Mas, espera, então quer dizer, ela também é uma... Aham, uhum, e ela é uma médium também. Um gênero da canalização. Mano, o que que tá rolando nesse caso, velho? Já, esse vai ser o caso mais... Eu já tô vendo que esse vai ser o caso mais brisado da história. Hum, entendi. Espero não ter assustado você quando tentei falar com ela agora há pouco. Não, nem um pouco, não é você. Minha tia botou na cabeça dela que se uma pessoa suspeita tentar falar com você, fuja. Suspeita? Bom, você não tá vestindo roupa de treinamento pra começar.